E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera, seguinte mano, antes de a gente começar o vídeo eu queria chamar sua atenção para uma coisa O negócio é o seguinte, vamos fazer lives de mods mano, explorando tudo que tem de mod, mod de super herói, tsunami e outros mods, até dicas que vocês podem me dar na hora ali para a gente fazer no GTA: como rampar carros, explodir carros, é, não sei, vai ser bem legal. Só que essas lives não vai ser aqui no YouTube, será no Facebook. Eu quase nunca divulguei a minha página, ela é bem pequenininha, então eu gostaria que vocês e quiserem participar dessas lives curtissem a página tá aqui ó, na descrição, é só você ir lá curtir rapidinho certo passar a seguir lá porque em breve eu só tô esperando chegar uma, uma luz que comprei algumas coisas eu preciso arrumar aqui mas ainda esse mês vai ter live lá no facebook então se você não segue a página segue lá só que galera se você ficar lá mandando mensagem é muita coisa para mim responder se você quiser mandar alguma mensagem falar alguma coisa vai no Instagram também tá na descrição, o Twitter também se você quiser seguir mais as lives, por enquanto, não sei, vou fazer um teste lá. Talvez a gente vá pra outra plataforma, vai ser no Facebook, beleza? Então curte a página, pelo amor de Deus, está aqui na descrição, certo? Negócio é o seguinte, galera, olha só aonde nós estamos. Vocês vão se impressionar com isso daqui, porque é uma base, no fundo do mar, sim, uma base militar no fundo do mar. se estão ligado que na Bíblia, certo? Eu não vou entrar em assuntos religiosos, mas é, a Bíblia uma vez o mundo acabou em água. Teve lá a arca, não sei se você acredita ou acredita. Mas o mundo acabou em água, tudo foi inundado. Depois a água baixou, certo e tal. E na Bíblia Deus fala que o mundo nunca mais acabaria em água. Mas acabaria de outra forma, eu sei muito bem como é que tá lá. Tá. Vamos entrar aqui em detalhes. E seguinte: o mundo acabou em água novamente. E alguns sobreviventes, alguns sobreviventes, pessoas ricas, milionárias, pessoas com poderes, conseguiram construir. Bases no fundo do mar Porque uma tsunami gigantesca Engoliu o planeta, galera Sim, moleque E nós vamos Mostrar pra vocês aqui essa base E Vamos Explorar o novo mundo Dos peixes Barões Do Aquaman Olha só que louco essa base, mano Sim, cara, a gente tá no fundo do mar, ó Aqui tá escuro, mas a gente tá no fundo do mar. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho de como tá aqui é, essa base e depois a gente vai pegar um, um submarino e. Cara, dizem que a água subiu tanto que ela é, cobriu o Mount Chillers, tá ligado? Que é o Mount Chillers aqui no GTA. É o local mais alto, né, do jogo e imagina, mano, a água subindo ao ponto de é, inundar ali, cobrir o Montieler é algo simplesmente insano. Ó, a gente tá aqui porque, não sei, eles escolheram um civil pra estar numa base militar, mas não se explica. A mesma coisa do Star Wars, né? Esse último agora que. Ah, não vou dar spoiler. Você deve ter assistido. Eu. Tem as coisas lá que não dá pra não entender, a gente não entende. Então isso é a mesma coisa disso aqui, ó. Uma base super secreta. É... A maioria da... dos humanos foram dizimados. Eles não tem mais. Certo? E. Como eu disse, os bilionários também. E podem. e construíram, né? É, casas no fundo do mar. Estão vivos. Bom, parecendo Bioshock, né? Tem Bioshock que. Acho que o 2, né? Que passa, passa no fundo do mar, bem louco. Inclusive, queria que tivesse. Que, eu não sei se. Ó, olha lá, ó. Tá no fundo do mar. Ó, seguinte. A gente tá no teto aqui. Eu vou descer e vou dar uma mergulhada aqui, ó. Vou dar uma mergulhada ali. Só pra vocês verem. Cara, eu não sei. Quando eu coloco essa água que cobre tudo. Ela acaba meio que bugando um pouco. Cara. Oh, calma, Eita, calma aí, irmão. Bom, enfim, tivemos um problema aqui. Esbarrei no soldado ali, ele não gostou muito. Me deu um tiro. <risos> Ilha dela mãe. Bom, seguinte. Vou mergulhar aqui. Ó o tanque, mano. Ó. vocês verem que eu não tô de brinks, mano. Caraca, moleque. Essa base no fundo do mar é louca, né, velho? É a primeira vez que nós vamos sair dela. Depois do incidente. Ó. Tá vendo? Top, mano. Ó, tem até... Torreta aqui, ó. Ih, caramba, eu tô andando em cima. Que loucura. <risos> Meu Deus, peraí. Dá umas bugadas, irmão. Relaxa, relaxa. Ó. <risos> relaxa, olha os caras lá dentro. Que louco, mano. Bom, enfim, galera. Vamos nos preparar aqui. Eu acho que eu vou sair de submarino. Beleza? Vamos nos preparar porque é hora de saber como se encontra o um novo mundo. Galera, ó, seguinte, saímos a base ali já, ó. A base tá ali embaixo. E olha só, alerta, alerta falha. Acho que vocês não estão vendo que tá aqui no, no meu canto aqui, ó, esquerdo. Falha catastrófica do casco. Mano, quando isso acontece... É porque a gente tá bem fundo Bem fundo mesmo, mano Eu não consigo guiar o... O submarino Ele não levanta Caraca, deve estar tá muito fundo Ó Tamo próximo aqui do... Eu vou ter que sair, velho Não vai ter jeito Vou ter que sair, cara Vamos ver... Ó, ali a gente tá próximo do pier. Vamos nadar... Até o pier. Aqui no mapa, dá pra ver que a gente tá perto. Ó, como nadar é, demora muito no jogo... eu tô conseguindo pilotar o submarino, que seria um pouquinho mais rápido. Eu vou dar uns cortes em alguns lugares, beleza? Pra gente ter esse problema. Ah, mas isso aqui não é o pier. Isso aqui é aquela... Não é, velho. É sim. Eu achei que era aquela base. Caraca, moleque. Eu achei que era aquela base. Não sei se vocês estão ligados, mas é... olha só as pessoas, mano. Como assim, cara? Olha isso. <risos> Meu Deus, as pessoas estão normal aqui, cara. É a nova civilização. Peixe. Caraca, moleque. Mano, a água. Eu tô tipo, tô nadando, mas não atinge eles. É a nova civilização, cara. E aí, irmão? As pessoas desenvolveram. É... Uma maneira de respirar debaixo d'água, cara. Caraca. O que é aquilo ali? Ó, oh, é ali o... Ah, é o, sub... o submarino, não. O iate, mano. Velho, não faz sentido, velho. Eu tava no, no, no submarino e, basicamente, o jogo não permitiu que eu andasse porque ele disse que eu tava muito fundo. <risos> Mas as pessoas estão andando, cara. Que look crazy isso aí. Cara, demora. É muito lento nadando, mano. Muito lento. Eu vou lá, vou lá pro centro, mano, da cidade, pra ver. Vou lá pro centro. Olha o. O iate aqui, cara. Vamos lá pro centro. Ó, galera, seguinte, mano. Olha os aviões pousando. Como assim, cara? Olha isso. Não, mano. Só falta voar. Eu vou pegar um avião desse aqui e vou tentar voar debaixo d'água. Vamos ver. Dá um avião aí. Caraca, uma mulher que tá no avião, mano. <risos> Caraca, deixa eu ver. Não, aquele ele não consegui não, mano. Não entrar, não. Aqui, tio, velho. É... Tem um avião, não tem? pois ver se tem um avião aqui. <risos> Cara, olha como é que é debaixo d'água, velho. Água aí, ó. Eu tô nadando, basicamente. Ó, os peixes aí, ó. Tá vendo? E... Caraca, só falta um... Tubarão aparecer aqui, mano Ah, tá funcionando o avião Véi, se eu conseguir voar vai ser muito épico Vamos ver se a gente consegue Não entra, cara, não entra Ó, não dá pra entrar Vai, vai entrar Vai, entra Aí! Não, cara, não vou. Caraca, só volta voar debaixo d'água, vai ser louco. Vamos ver. Ih! Aí, agora vai. Não vai, mano, não vai. Ai, que sacanagem, velho. Vamos lá pro centro, galera. Agora só falta eu andar também. Caraca. Aí. Agora eu Caraca, o bagulho é bugado demais. Vamos lá pro centro, vai. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Tá muito pesadão lá na cidade. O jogo acabou fechando. E o negócio, novamente, vou dizer, é o seguinte. Estamos ao pé do Monte Schiller. Olha os Monte, cara. Ó, oh, é. Quero mandar um salve para o Levi, né? Falou com meu cunhado lá no Instagram. Inclusive, se você não segue o Instagram, você segue lá. Tava esquecendo. Salve, um abraço, mano. Tamo junto. Legal o carinho de vocês. Infelizmente, eu não consigo retribuir da maneira que eu gostaria, mas fico muito feliz. Certo? Bora. É. Subir. Cara, é imposs... isso aqui nadando, velho. Cara, tudo isso que eu falo. Era, isso aqui seria uma live pra gente explorar isso aqui tudinho nadando. Infelizmente não dá pra, colo pra... colocar o... jogar com o submarino, que o jogo fala que tá muito fundo. Mas olha só, cara. A gente tá naquela parte pé do Mount Shillard e basicamente... Ele está totalmente coberto de água, mano. Seria melhor eu ir lá na parte da serraria pegar o bonde que deve estar funcionando, né? Que o jogo não vai parar de funcionar só porque tem água, né? E subir. Mas não, mano. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Ó, estamos quase aqui no topo. Quase no topo do monte Será é que a gente tá chegando? Olha isso, mano, é muita água, cara Cada um dos caras tiraram isso, velho. Oh, Ó, eu queria explorar mais Só que infelizmente em vídeo fica... Uou, chegamos Chegamos Olha isso, cara, que louco, mano aí galera, esse aqui é o GTA Esse aqui é o GTA Vamos botar de dia? Assim é Nem parece né mano O GTA do futuro Onde a água domina Mano, tem um que vai mais alto ainda Que eu não achei Olha isso a gente tá no topo do monte ali, ó. Aquela antena onde tá aquela cabine. Galera, é isso. Vamos explorar isso aqui mais em, em live, em outros lugares. Mas. parecendo subnáutica, né? Enfim. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Queria mostrar mais, queria andar mais. Só que tem que dar muito corte. E é meio complicado o vídeo ficar muito longo muito muitos tempos. Até a próxima. Valeu. Fui!